Este apito tem um nome Esperança Embarque um conosco nesta aventura de amar A serviço da vida Em águas profundas eu vou Navegar o meu barco O Senhor foi quem me chamou O Senhor foi quem me enviou Eis o meu barco, santuário da dor tão humana, hospital pelos rios da Amazônia. O meu barco hospital é lugar para quem quer servir. Na providência de Deus o amor renasceu, está a serviço, este meu barco também altar para celebrar com Francisco gente que se faz como o rio da tristeza faz um desvio gente eu nunca pensei na minha vida o feio Francisco, Francisco está na nossa comunidade fraternidade gente que se faz como o rio da tristeza faz um desvio gente que deságua no mar da fraternidade Gratidão é palavra que a gente não fala, mas sabe entender Você que ajudou este sonho a se realizar, sabe bem como é Gente que se faz como o rio, da tristeza faz um desvio Gente que água no mar, da fraternidade Faz como o rio, da tristeza, faz um desvio. Gente que diz água do mar.